Todo mundo sabe que é complicado gastar mais do que se recebe. Quando chega no final do mês, é aquela situação. No caso do governo, a responsabilidade é ainda muito maior. Se as contas ficarem no vermelho, pode voltar dinheiro para a saúde, segurança pública, educação e outros gastos que são tão importantes para a sociedade, inclusive os de honrar as dívidas contraídas no passado. Mas então, como saber qual é a real capacidade do governo de dar conta dessas despesas? Bom, para isso, existem indicadores. Um dos mais importantes é o resultado fiscal. Esse indicador é uma espécie de termômetro que mostra como anda a saúde financeira do governo. Ou, em outras palavras, o resultado fiscal indica a capacidade do governo para honrar seus compromissos seja com a população, seja com os credores. Quando o termômetro indica que as contas estão em ordem, o governo evita impactos negativos na economia, como a inflação, o desemprego e os juros altos. Existem duas formas principais de apurar o resultado fiscal, o resultado primário e o resultado nominal. Vamos ver inicialmente o que é e como se chega ao resultado primário. Ao final de cada ano, é feito um balanço entre receitas primárias arrecadadas e despesas primárias pagas. A diferença encontrada entre as receitas primárias e as despesas primárias é chamada de resultado primário. Como vimos em vídeo anterior, as receitas e despesas primárias são aquelas que não envolvem endividamento. Agora preste atenção! Quando as receitas primárias são maiores do que as despesas primárias, chamamos o resultado fiscal do governo de superávit primário. De modo inverso, quando as receitas primárias são menores do que as despesas primárias, o resultado fiscal é chamado déficit primário. É como na nossa casa. Quando sobra salário no final do mês, após as despesas rotineiras, como água, luz, supermercado, etc., estamos em situação de superávit primário. Ao contrário, Hã? quando o salário não é suficiente para cobrir essas despesas, o que temos é uma situação de déficit primário. Como você deve ter percebido, o resultado primário é uma forma de verificar como andam as contas do governo, se ele está gastando mais do que arrecada. No entanto, o resultado primário leva em consideração apenas as despesas e as receitas primárias não entram nesse cálculo as receitas e as despesas financeiras com juros e outros encargos da dívida. Quando consideramos também essas despesas e receitas financeiras, obtemos um outro indicador chamado de resultado nominal, que pode ser positivo, conhecido como superávit nominal, ou negativo, denominado déficit nominal. É importante você saber que o resultado nominal também pode ser calculado de outra forma, que é por meio da variação da dívida líquida de um ano para o outro. Vamos entender o que é isso. O total da dívida do governo é chamado de dívida bruta. Quando se retira da dívida bruta o equivalente ao que o governo tem em caixa e ao que tem a receber por empréstimos concedidos, obtém-se a chamada dívida líquida. E o resultado nominal é exatamente a variação da dívida líquida de um ano para o outro. Se a dívida líquida do ano atual for maior do que a do ano anterior, temos como resultado um déficit nominal. Se, ao contrário, a dívida do ano atual for menor do que a do ano anterior, então o resultado será de superávit nominal. No próximo vídeo, vamos ver como o resultado primário e o resultado nominal se relacionam.